fala galera beleza pessoal eu decidi gravar esse vídeo aqui para falar do duro max tá eu já usei o duro max por quatro meses e decidi é, pesquisar a respeito desse produto porque tem muita gente que está perdendo dinheiro gente jogando dinheiro no lixo tendo sérios problemas de saúde não estão resolvendo os seus problemas sexuais não estão conseguindo acabar com a ejaculação precoce entre outros problemas tá então eu decidi pesquisar e eu descobri muitos problemas que envolvem esse produto Duro Max, tá galera? Então é, eu decidi gravar esse vídeo e, e alertar vocês a não cair em golpes, tá? Se você pensa em comprar o Duro Max, é, não fique com medo, tá? Pesquise bem e eu vou te passar informações, é, informações muito importantes que vai te ajudar a escolher. Se esse max realmente vai funcionar para você ou não, tá, galera? Eu já usei, tá? Eu comprei 5 frascos, usei por 4 meses e ele me deu grande resultado, tá, galera? Consegui combater a ejaculação precoce, aumentei o meu pênis em 6 cm, tá, galera? 6 centímetros A minha ereção, ela tá mais forte, mais rígida. As veias do do meu pênis dilataram também, tá? tá mais grosso mais maior tá então é quando eu fui comprar eu pesquisei bem tem apenas um site tá galera apenas um site oficial que é o site de fábrica que eles dão a garantia desconto tá é o único site único produto que foi realmente testado e aprovado pela Anvisa tá eu vou ver se eu me lembro, antes de terminar esse vídeo, eu vou ver se eu me lembro de deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? O site oficial de fábrica, tá galera? O único site oficial de fábrica. Vou tentar deixar aí na descrição do vídeo, para te ajudar, tá? É, pesquise bem, tá? Se você tá pensando em querer comprar o Duromax, ele realmente funciona, vale a pena. Como eu disse, ele é testado, foi testado e aprovado pela Anvisa não tem contraindicação tá não tem contraindicação estão a garantia de 30 dias e o prazo de entrega é muito rápido no máximo acho que é uns oito dias tá é muito rápido é, eu comprei chegou tudo certinho para mim chegou bem discreto na caixinha mal dá para entender que era um produto que resolvia problemas sexuais tá chega tudo certinho na sua casa e, pessoal, você tem que tomar da forma correta, tá? Eu tomava uma cápsula antes do almoço e uma antes da janta, tá? Duas cápsulas por dia, todo dia, sem falta, tá? Tome ele com bastante água, tá, galera? Que a água, ela... A água ajuda a absorver os nutrientes que contém nas cápsulas do Durumax, tá? Então, toma bastante água que vai te ajudar a ter mais, mais vai te dar te ajudar mais ter um vai te ajudar a ter mais resultados mais rápido tá você tomando assim todos os dias com um mês você vai ver grandes resultados tá pessoal assim como eu consegui combater a ejaculação precoce aumentei meu pênis em 6 cm minha virilidade minha ereção tá mais forte mais rígida tá pessoal é, esse foi o vídeo tá era só isso que eu tinha para te, te alertar. Se você for comprar o Duro Max, é, tome muito cuidado, muito cuidado mesmo, para você não cair em golpes, não é, perder seu dinheiro à toa, tá? E não fique com medo, tá? Que o Duro Max realmente funciona, ele realmente vale a pena, tá? Se você tem alguma dúvida a respeito do Duro Max, pode conversar comigo aí, deixar nos comentários ou no meu WhatsApp que eu vou tentar deixar aí na descrição do vídeo aí, junto com o site oficial de fábrica tá então pessoal é esse foi o vídeo tá o Doromax realmente vale a pena funciona ele te dá resultado sim mas é um é um longo prazo é, eu usei durante quatro meses tá pessoal e consegui combater todos os problemas que eu tinha tá então eu te te sugiro você comprar o kit máximo, tá? O kit com 5 frascos e usa certinho aí que você vai ter grandes resultado também, tá galera? Então esse foi o vídeo, se você gostou, deixa um like aí e tiver alguma dúvida, comente aí que eu vou tentar te, é, te, é, te ajudar aí, tá ok? Então,